E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, mais um jogão de FPS lançado na Google Play. Tô falando do Counter Attack 3D, mano, da Seven Buns. Esse jogo aqui, ele tava sendo desenvolvido há bastante tempo, tá, galera? E agora foi lançado. E o link está na descrição aí para você baixar. Estou baixando aqui assim que completar, farei gameplay e trarei. Para vocês, tá galera? Jogaço, novo jogo de FPS aí Para Android e iOS Então ambos links estarão na descrição Muita similaridade com o Counter Strike E vamos ver se esse jogo é bom mesmo ou não, manos Então acessem aí e comentem Não se esqueçam de fortalecer com gostei E daqui a pouco tem gameplay Então se você não é inscrito, inscreva-se no canal e tamo junto Valeu, falou, eu fui!